Entenda, para começo de conversa, esse site não tem como objetivo retirar ou promover qualquer apoio para Dilma Rousseff ou Michel Temer, afinal de contas, durante os últimos meses em nosso extenuante diário da pátria varonil, assistimos perplexos uma cotidiana e enfadada novela, Brasil. Sem dúvida um sonho intenso, onde a confiança do brasileiro foi do amor à esperança, a justiça clava forte. E de um povo heróico, nos restou apenas o um direito de escolha, já que não fomos perguntados sobre como planejamos a paz no futuro e a glória no passado. Por isso mesmo, resolvemos criar o Meu Voto Conta, um site de utilidade pública para todos nós, filhos desse solo, conseguimos conquistar em teu seio a liberdade da nossa opinião. E que o céu da pátria nesse instante nos conceda um futuro que espelha essa grandeza. Terra Dourada! Seja símbolo de um povo que não foge à luta. Meu voto conta.